saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Uma das uma coisa que impede a pessoa de emagrecer é o é que o seu corpo não sabe. É, de fato, quando é final de semana, começo de, começo da semana, que quem inventou isso foi o ser humano para se organizar. Então, comer Uh, muita porcaria vai fazer a pessoa engordar se, sim, seja de segunda seja no sábado, seja domingo e também entupir se entupir com produtos líquidos. esses produtos também tem caloria comendo muito a pessoa também vai aumentar os quilos do seu corpo então de fato o ser humano comete erro, mas não se preocupa com um treinamento online e você resolve o problema.